Como os raios infravermelho afetam o nosso corpo? O sol emite diversos raios, entre eles o infravermelho longo, que é facilmente absorvido pelo ser humano, animais e plantas. Esses raios são capazes de ativar as funções celulares, ativando a circulação sanguínea, eliminando as toxinas e impurezas, melhorando o metabolismo e sistema imunológico, fortalecendo os ossos, auxiliando na renovação celular, retardando o envelhecimento precoce, deixando a pele mais bonita e saudável. A ação do infravermelho em nosso corpo Nosso corpo é formado por 70% de água. A água e as substâncias orgânicas absorvem a energia de ondas do infravermelho longo mais rapidamente e de forma mais eficaz, por possuírem frequências similares. Como resultado, essas substâncias, quando expostas ao infravermelho longo, se tornam ativadas e começam a vibrar vigorosamente, passando também a transmitir os raios infravermelho longo ao seu redor. Essas moléculas tendem a diminuir a sua atração a outras moléculas, impedindo assim a formação dos indesejáveis macroagrupamentos moleculares, chamado de cluster. Com a dissolução do cluster, são liberadas as substâncias tóxicas do organismo e o corpo recupera rapidamente o pH. Isso promove instantaneamente o alívio das dores nas articulações, reduzindo o ácido lático causador da fadiga muscular, aliviando dores, aumentando a flexibilidade, diminui infecções e inflamações, acelerando a cicatrização ajudando no tratamento e prevenção de várias doenças como osteoporose, bronquite asmática, má circulação, inchaço, dores musculares e inflamações. Pesquisas indicam que cerca de 70% das dores que atingem a população são somáticas, provocado por vários fatores como baixa atividade física, mau condicionamento muscular, fatores laboratoriais, biológicos e ambientais. Ao contrário do que muita gente pensa, a dor de cabeça comum é provocada por esses fatores, afirma o médico Orlando Colhado, especialista no assunto. Ele diz que 80% dos casos de cefaleia, nome científico da dor de cabeça, são oriundos das disfunções na musculatura do pescoço. Apenas 19% das dores de cabeça são provocadas pela enxaqueca e o restante está relacionado a problemas mais graves como tumores e aneurismas. Os raios infravermelho e longo estão presentes no sol do amanhecer e do entardecer e para usufruirmos os benefícios dessa terapia do sol, precisaríamos de pelo menos uma hora de exposição diária ao sol da manhã ou do entardecer de maneira adequada. Como o nosso estilo de vida moderno não permite esse tipo de tratamento, nosso organismo sofre as consequências desse desequilíbrio com a redução da imunidade, o envelhecimento precoce e diversos outros problemas. A boa notícia é que através de uma alta tecnologia japonesa, pesquisadores conseguiram transformar em matéria-prima o que existe de melhor no sol, os raios infravermelho longo a energia que para todos os organismos vivos é essencial. A pastilha de infravermelho longo é uma mistura de três metais nobres, platina, titânio e alumínio, acrescentados a mais 32 elementos. Produz uma onda com um comprimento de 4 a 14 microns, idênticas aos raios infravermelhos emitidos pelo Sol, que absorvidos se espalham pelo corpo através da circulação sanguínea. A pesquisa científica com o infravermelho mostrou capacidade de repor as quantidades normais de oxigênio em nossas células 20 minutos após realizarmos exercícios físicos. Fato este que normalmente só é alcançado após 48 horas. Esse processo acelera a renovação celular, melhora o crescimento e o desenvolvimento das células vivas em seres humanos estimula a circulação do sangue e equilibra o nosso metabolismo naturalmente. Sendo assim, as toxinas saem do corpo via urina e transpiração. Melhora a fadiga muscular pela redução do ácido lático devido ao aumento da circulação de oxigênio no nosso corpo, diminuindo a incidência de cãibras. Diminuição de até 75% das dores relacionadas às articulações. Aumenta a alcalinização dos fluidos do corpo pela emissão de CO2 no vaso sanguíneo. 80% das doenças são provenientes da má circulação sanguínea. Melhora a comunicação intracelular. Estudos realizados com esportistas demonstram os efeitos da redução do ácido lático. Ação anti-inflamatória, aliviando dores e diminuindo inchaços, colaborando nos tratamentos osteoarticulares. Aumenta a concentração de CO2 na membrana e no citoplasma celular, produzindo uma ativação celular. Algumas pesquisas sobre a qualidade do sono em crianças com asmas tiveram os seguintes resultados obtidos com o uso do infravermelho. Sono tranquilo, sono profundo, diminuição da agitação e ansiedade durante o dia. Atualmente existem inúmeras tecnologias, clínicas e aparelhos que permitem usufruir os benefícios da fotonterapia. Destes aparelhos, destacamos o colchão terapêutico anti-estresse. O sistema de fototerapia anti-estresse é duplo, com pastilhas que emitem infravermelho longo ou distante para quebrar as macromoléculas e o infravermelho próximo, que acelera a eliminação de gorduras e a impureza das moléculas. O infravermelho longo ou distante gera rotações nas moléculas d'água, quebrando o cluster de gordura e separando as impurezas das moléculas d'água. O infravermelho próximo é uma inovação que chegou ao Brasil em 2014 e já está disponível para você nos colchões terapêuticos anti-estresse. O infravermelho próximo gera vibrações nas moléculas d'água, acelerando a eliminação de gorduras e impurezas, evitando assim que elas venham a se acumular novamente.